E aí, guitarrista, beleza? Olha, vou estar tá passando para você aí agora tá? como formar o campo harmônico maior, como formar o menor pelo maior, ok? Você vai entender aí o que são tríades, o que são tétrades, é, como é a formação do campo harmônico em tétrade, em tríade também, ok? Então tem bastante informação legal aí. Se você não for inscrito, já se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho, tá? Deixa o seu like se gostar no final da aula aí, beleza? Então, roda a vinheta! oportunidade ao nosso assunto, tá? É o seguinte, a gente já sabe montar a escala, a gente já sabe encontrar a escala relativa, né? o acorde relativo também, e agora a gente vai trabalhar com tudo que a gente aprendeu para montar o campo harmônico, certo? Basicamente nosso campo harmônico, quando se vai analisar ele, quando se vai criar, a gente trata sempre por graus. O que, que são os graus, né? Vamos supor que a gente tem a escala, a escala aqui de Dó maior, a mais simples de todas, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Isso é a nossa escala, a escala de Dó maior. Agora, quando eu vou tratar isso aqui em acordes, né, porque a escala são notas, são notas separadas, quando a gente vai tratar de acordes, a gente não faz mais aquela coisa de tom, semitom, tom, tom. A gente analisa em graus, né? Então seria aqui, o que é o grau? Vai ser o nome de cada nota aqui, basicamente. Então seria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Ok? Agora você deve pensar, poxa, mas tinha que ser assim? Tinha, né? Fazer o quê? <risos> Então o que a gente vai fazer aqui agora? Basta somente classificar isso aqui entre acordes maiores e menores, ok? Como é que você vai fazer isso? Wesley, como é que eu vou saber? Eu vou ter que memorizar uma coisinha de nada aqui, ok? Por regra, nosso primeiro acorde do campo harmônico é maior. Então automaticamente o meu primeiro acorde é maior aqui, né? Primeiro grau maior, ok? Quando é maior não tem um M na frente, um M maiúsculo ou um minúsculo, a gente já sabe que é maior, subentende-se isso, ok? Segundo, é sempre menor, então vai ser um Ré, menor. Depois eu tenho aqui o terceiro. O terceiro é um acorde menor. Basta descer a escala. Depois o quarto, vou até colocar aqui já. Talvez você até tenha se confundido quando você viu isso, né? Campo harmônico, 1, um, 2, M. o então, que, que é isso aí? Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, meu Deus do céu, fiquei quase maluco. Tá? Certeza que você ficou também. E ainda fica pior, tá? Ainda tem mais coisa aqui. Mas fica tranquilo aí, porque é uma coisa de cada vez. Tá? Então, basicamente, a gente vem agora, primeiro, maior, menor, menor. Depois a gente vem aqui para um acorde que é maior, ok? Então seria um Fá maior, certo? Depois, Sol, Sol maior. O próximo é lá menor. E o último é um grau especial aqui, né? A gente tem um acorde menor com quinta bemol. Que é chamado de meio diminuto. Então, basicamente, aqui está o nosso campo harmônico. Ué, mas é fácil assim? É, mas a gente pode piorar um pouquinho. Então, nós vamos fazer já isso. Ok? Aqui a gente está falando em tríade, né? O que é uma tríade? Tríade são três notas. Tônica, terça e quinta. Composição básica do nosso acorde. Ok? Agora, quando eu estou em tríade, basta escrever o jeito que está aqui. Agora, quando eu estou em tétrade, que são quatro, quatro notas, né? Tônica, terça, quinta e sétima. Que vai ser, no caso, a nossa classificação do campo harmônico. a gente melhora isso um pouquinho mais. Ok? Mas, basicamente, entenda isso aqui já. Acordes maiores e menores tá observação importantíssima se você sabe acordes relativos quando você estiver tocando tirando a música você vai ver que os acordes relativos são, estão diretamente aqui dentro do campo harmônico porque quando eu pego o dó e eu procurar o relativo dele eu tenho lá menor quando eu pegar o sol tá? e procurar o relativo dele eu vou encontrar o mi menor quando eu estou no fá Procurar o relativo dele, eu vou encontrar um Ré menor, ok? Quase todos os campos, quase todos os acordes do campo harmônico estão aqui em cima de acordes relativos. Então, vamos supor que você está em uma música, você encontra lá um, um acorde Fá, encontra um Si bemol, e encontra um Dó. Poxa, três acordes maiores. O que, que eu preciso saber agora para poder matar o campo harmônico aí? Encontra o um relativo. Então, que acorde é que vai dar aqui? Né? A gente vai encontrar aqui já um Lá menor. Tá? Lembrando, para fazer isso aqui Basta aquele esquema, né? Tô no maior, volto três semitons Vem aqui é, um si Depois um si bemol Um lá sustenido, né? E um lá Ok? Quando eu tiver no si bemol todo no si bemol, vou encontrar agora O que tá meio tom antes, é um lá Depois um, um sol sustenido Um lá bemol, e depois um sol Ok? Vai ser então aqui um sol menor E um faio, um ré menor Ok? Então aqui eu tenho os três acordes e agora a gente já vai montar isso aqui, ó. A gente tem aqui os três acordes, maiores que foram encontrados na música. Como relativo, eu já encontrei aqui todos os acordes. Basta colocar na ordem. Coloca começar aqui pelo Fá, ok? Fá. Uh, depois eu tenho ali um do um, um, um, um, um, Sol menor. Depois eu tenho um Lá menor. Deixa eu apagar aqui já. Fá já foi. Sol menor, Lá menor. Depois eu tenho aqui agora um Si um, bemol. Um, um. Agora eu tenho aqui já um Dó e um Ré menor, ok? Feito isso, se você observar aqui, ó, a gente pode até montar o campo harmônico de Fá agora, para matar essa charada aqui. Quando a gente vier aqui para montar o campo harmônico de Fá, o que vai acontecer? Fá, depois eu tenho um Tom, né? Vem um Sol. O segundo é menor, já vou classificar aqui. Menor, depois o próximo agora vai ser um Lá, né? Tom, Tom, Lá menor. Semitom, agora vai ser um Si bemol. Agora eu pego aqui o próximo, que é um acorde, aqui é maior, né? Aqui vai ser maior. Depois eu tenho aqui agora um tom à frente, vai dar um dó, tá? E esse dó é maior. Depois agora eu venho no próximo um tom, dá um ré menor, ok? E depois agora eu só preciso achar aqui um, mais um tom, né? Que seria o um mi. Ah, meio diminuto, né? Com a bolinha cortada ali. Aqui, se você bater acorde por acorde. Certo? Dó menor, dó, ré menor, morreu. Tá? basicamente aquilo que a gente tinha de, de graus mais importantes, digamos assim, para tirar uma música na hora aí, são esses graus. Tá? Então encontrou três acordes, pega o relativo deles que você mata com muita facilidade aí. Bom, então agora a gente vai classificar aqui o nosso campo harmônico em tétrades, tá? E depois a gente vai ver aqui a relação com o campo harmônico menor. É bem rápido, isso aí não demora. Tá? Basicamente foi até isso aqui que me assustou quando eu fui procurar a coisa na internet sobre o campo harmônico. Tá? Pra quem não sabe, eu aprendi pela internet também. Okay? Então o que, que eu vou fazer aqui? É, vou pegar basicamente esse essa escrita aqui ó opa primeiro segundo terceiro é né, os graus quarto quinto sexto e sétimo aí aqui começa a pegar legal né primeiro com um sete maior com sétima opa faltou aqui um Mzinho. menor com sétima menor com sétima depois aqui 7 m depois aqui sétima depois ali menor 7. E depois ali menor com quinta menor, Ok? Isso é o que quebra, né? Você olha para um negócio desse aqui e marca que é isso aí. Tá? Mas aqui nada mais é do que tétrades, né? Se você pegar aqui, inclusive a gente vai ver depois aí numa, num vídeo específico, é, por que a gente consegue utilizar uma escala só para tocar enquanto o campo harmônico está variando os acordes, né? A gente utiliza uma escala e consegue improvisar tranquilamente. Tá? Mas isso aí vai ser um assunto depois, futuro. Então a gente vai pegar aqui, ó. basicamente o que eu estou dizendo. Meu primeiro acorde é um acorde com sétima maior. Então se o primeiro acorde do campo harmônico de Dó é Dó, se eu botar a escala embaixo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, basta eu descer as informações que estão aqui depois do grau. Então meu primeiro acorde é um Dó com sétima maior, segundo é um Ré menor com sétima, terceiro é um Mi menor com sétima, depois aqui eu tenho um Fá com sétima maior, depois um sol com sétima, depois um menor com sétima, depois um menor com quinta bemol, ok? Morreu o nosso campo harmônico. O que eu fiz aqui? Acrescentei o que era, tri, o que era tríade, né? Três notas, tônica, terça e quinta. A gente só acrescentou a sétima. Tônica, terça, quinta e sétima. Então aqui okay, a gente tem quatro notas para formar o um acorde, ok? Basicamente é isso. Se você sabe esse formato, você consegue tocar esse acorde. Se você sabe esse formato, você consegue tocar esse, esse e esse, Ok? Esse aqui é o único que tem o, é maior com sétima menor. Esse aqui tem uma função específica aí bem legal também. Se vocês quiserem que a gente fale sobre elas, comenta aí embaixo aí. Bom, então para você não precisar memorizar 300 campos harmônicos, tem um macete aqui com o, o grau relativo que você consegue encontrar a, o campo harmônico menor relativo a uma tonalidade maior, né? O que, que eu quero dizer com isso? Quando você está, por exemplo, Wesley, eu preciso do campo harmônico agora de Ré menor. Poxa, agora eu vou ter que aprender a formação, tom, semitom, tom, tom, para formar ali, botar os graus, especificar o que é maior e menor. Não, você não precisa. Pega o relativo dele, é a tonalidade menor, Ré menor. Pega o relativo, é um Fá. Monta o campo harmônico de Fá. Montou o campo harmônico de Fá, você tem o do relativo dele. É idêntico, ok? Basta você pensar ou em tonalidade maior ou em tonalidade menor. Se eu pegar aqui um exemplo, para você ver isso aqui mais explicado, né? Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si meio diminuto. Letra feia ali, Sol. Mas beleza. Quando eu pegar aqui o relativo de Dó, é um Lá menor, ok? O meu campo harmônico de Lá menor, se você olhar aqui, até pela escala que a gente trabalhou, você já viu isso também. A gente pega aqui um Lá menor, depois tem um Si menor com quinta bemol. Depois eu tenho um Dó, depois eu tenho um Ré menor, Mi menor, Fá, Sol e volta aqui o meu Lá menor. Porque se você formar pela regra, escala, menor tom semitom, tom-tom, semitom, tom-tom, você vai ver que encontra exatamente isso aqui, tá? Então, tá na cara aqui, tá tudo muito fácil, tá muito, tudo muito simples aí, a gente ainda vai entrar mais um assuntozinho aí, tá? um pouquinho sobre os acordes e mais assuntos. Quer mais algum assunto aí diferente? Pode comentar aí embaixo também que a gente faz. Bom, então o próximo passo para a gente agora é criar um mapa disso aqui na guitarra, né? Não adianta a gente só ver um monte de teoria e não passar a guitarra. Então na próxima aula a gente já vai ver aí também, vou passar o um mapa para vocês aí, para vocês conseguirem tocar qualquer campo harmônico, sem precisar de decoreba, sem precisar de saber tudo isso aqui, detalhe por detalhe, né? Então a gente cria meio que um atalho, beleza? Então se você gostou já deixa o like aí, se você não é inscrito no canal se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí, beleza? Um grande abraço então e até a próxima aula aí!